Fala galera, por aqui é o Professor Marcos Enes, o um Monstrão da Química com mais uma Dica Enem para vocês. E na Dica Enem de hoje a gente vai falar rapidão sobre uma reação muito importante. Tem uma grande chance de ver aí na sua prova, que é a reação de eliminação, mais precisamente a desidratação de álcoois, ou melhor, as desidratações dos álcoois. Vem comigo. Galera, são duas possibilidades que a gente tem. Nós temos uma reação que vai acontecer, bom... Você vai colocar o álcool sempre para reagir com ácido sulfúrico Quando for uma desidratação Ou algum outro agente desidratante Então o papel do H2SO4 aqui Do H2SO4, ou seja, do ácido sulfúrico É de atuar como agente Anota aí, ó, agente, tudo junto, hein? porque ele vai cometer uma ação aqui Ele é o agente desidratante Tranquilo? Ele que vai promover a desidratação aqui do álcool tudo bem? Beleza. Então o seu álcool pode desidratar de duas formas diferentes. Ele pode desidratar. Primeira maneira que ele pode desidratar. Ele pode desidratar com uma reação rolando a 140 graus. Segunda maneira, ele pode desidratar a 170 graus. Tudo bem? É em torno de 140 e em torno de 170. Reparem o seguinte, 140 é a temperatura mais baixa do que 170. Então a 140 eu vou ter uma desidratação entre moléculas, que eu vou chamar de desidratação intermolecular. Então eu vou colocar aqui ó, intermolecular, ou seja, entre moléculas de um sistema. Uma molécula desidratando com a outra. Quando você tem 170 graus, você vai ter uma desidratação intra, ou seja, dentro da molécula intra- Molecular, então se liga, hein? Ó, oh, intermolecular, isso é entre moléculas, vou botar aqui, ó, oh, intermolecular e intramolecular. Intermolecular, anota aí junto comigo, tem que anotar esses esquemas, cara, isso é muito importante. Então, entre moléculas, beleza? E intra é dentro da molécula, é uma molécula só que vai sofrer essa desidratação. Dentro da própria molécula, vou colocar aqui dentro da molécula, show? Na desidratação intermolecular, o que vai acontecer? Nós vamos ter a produção de um éter, tudo bem? Um composto da função éter, já na desidratação intramolecular, a gente vai ter a produção de um alceno, beleza? Então tá aqui, ó. desidratação intramolecular, eu formo um Alceno e na desidratação intermolecular entre uma molécula e a outra eu formo um éter. Tranquilidade? Tira seu print aí rapidão para gente partir para os exemplos. E aí, printou? Show de bola. Agora que você já sabe quais são os produtos e como é que essas reações acontecem, bora para os exemplos para você visualizar isso aqui 100%. Partiu? Bora! Vamos lá! Se eu tenho a reação rolando primeiro a 170 graus, galera, 170 graus, desidratação intra, ou seja, ó, intra dentro da molécula, show? Eu preciso apenas de uma molécula para a reação de desidratação rolar. Vamos embora! Pessoal, o que vai acontecer aqui? Nessa reação você tem que se ligar no princípio, que é a regra de Saytzeff, que diz o seguinte: o hidrogênio tende a sair do carbono menos hidrogenado, o contrário da regra de Markovnikov. Qual é a regra de Markovnikov mesmo que a gente usa lá para as reações de adição? É, tô ligado que você já pensou aí. Na regra de Markovnikov, você tem o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, certo? Agora, para sair, o hidrogênio sai do carbono que tem menos hidrogênio. Então, entra no carbono mais hidrogenado, sai do carbono menos hidrogenado. Por quê? O carbono Menos hidrogenado é aquele carbono que vai estar tá menos negativo. Se ele está menos negativo, ele está retendo menos o hidrogênio. O hidrogênio está menos preso a esse carbono. Logo, vai ser mais fácil para esse hidrogênio sair. Foi ou não? Então, regra de SETZEF. O hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Tranquilidade? Bora! Então, pessoal, como é que vai rolar aqui a reação de desidratação, já vi 170 graus, nesses dois álcoois aqui? Primeiro, nesse primeiro álcool, o que, que vai rolar? Eu tenho aqui, esse carbono é o carbono que tem hidroxila. Não tem desenrolo, cara, dele já vai sair o quê? A hidroxila. Já sai o OH, beleza? Agora, de qual dos dois carbonos... Tem que ser dos carbonos vizinhos a ele. De qual dos outros dois carbonos que eu vou fazer aqui em azul, ó? Esse carbono da direita e o carbono da esquerda. De qual dos dois eu vou ter a retirada de hidrogênio? Galera, se liga só. No carbono da esquerda, eu tenho um, dois... Três hidrogênios, concorda comigo? Por quê? Ele está fazendo uma ligação aqui só. Você está enxergando ele fazendo uma ligação, mas ele, na verdade, faz quatro. As outras três ligações aqui, ele fez uma com outro carbono, as outras três ele faz com hidrogênio, beleza? Agora, esse carbono da direita ele já está fazendo duas ligações aqui. De fato, ele faz quatro. Então, as outras duas você vai completar com o quê? Hidrogênio. Opa! Então, olha o carbono da esquerda. Três hidrogênios, carbono da direita. Dois hidrogênios. Regra de Syksev chama. O hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Então, vai sair do carbono da direita. Esse carbono aqui. ó. Então, sai o um hidrogênio daqui e uma hidroxila daqui. Galera, saiu o OH, saiu o H. OH. Eu fico com a formação de uma molécula de água. Beleza? Então, para você não deixar esses dois carbonos aqui sem as quatro ligações, sem a valência livre, forma-se uma ligação pi entre aqueles carbonos. Então, nosso produto final vai ser, conforme previsto no início, um alceno. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, quatro carbonos, um, dois, três, quatro, e a ligação pi de um carbono para o outro. Fala para mim, difícil? Tá faltando produto aí. Tá, Tá faltando, vou colocar aqui. Mais o quê? Reação de desidratação mais H2O. De onde veio essa água? h com OH. Na orgânica, você já tá ligado que H é OH, forma água. Show? Tranquilo? Beleza. Bom, um oceano mais água. Tranquilidade? Show. Galera, nesse daqui de baixo, dá pausa no vídeo, vou até sair da frente rapidão. Dá pausa no vídeo faz você. E aí, foi? Bom, espero que sim. O lance é o seguinte, vamos lá. Carbono de referência, é o carbono que tem a hidroxila. A gente já sabe que dele sai... O H, OH, show! Agora olha pro carbono da esquerda, aqui ó, esse carbono aqui de cima e pro carbono de baixo aqui. Esses são meus outros dois carbonos. Um deles vai acabar perdendo hidrogênio, beleza? Qual dos dois perde com maior facilidade? Galera, esse carbono de cima ele está fazendo uma, ó, vou até baixar aqui para você ver, ó, ó, tô aqui, hein? Ele está fazendo uma, duas, três ligações. Então ele só tem um hidrogênio aqui para completar as quatro ligações. Esse carbono de baixo ele está fazendo uma, duas, então ele tem um Dois hidrogênios aqui, sacou? O hidrogênio sai do carbono, menos hidrogenado. Regra de sites que é a qual é o carbono de cima. A hidroxila saiu desse, o hidrogênio sai daqui e a gente forma a ligação pi entre esse carbono e esse de cá. Nosso produto final, tô aqui, hein? <risos> Anel de cinco carbonos, um, dois, três, quatro, cinco. Anel de cinco carbonos, a dupla, aqui, a liga metil. A ligação pi aqui a célula desse carbono, mais o quê? H2O. É, tá lá. Opa, quase que eu tropecei no fio do microfone aqui. <risos> Bom, tá aí. Então, nossos produtos vão ser esse alceno aqui, cicloalceno, na verdade, e uma molécula de água. Fala pra mim, difícil? Beleza, né? Vamos lá, continuando, pessoal. Desidratação que rola a 140. A 170 a gente já viu que é a desidratação intramolecular dentro da molécula. A 140 desidratação intermolecular, ou seja, entre uma molécula e outra. Na desidratação intermolecular vai rolar a formação de um éter. Por que, monstrão? Vai rolar a formação de um éter, galera? Quando a gente faz a desidratação inter, eu preciso de mais de uma molécula do álcool reagente. Beleza? Na verdade, eu preciso de duas moléculas para formar um álcool. Um... Oh. Caraca, eu preciso de duas moléculas do álcool para formar um éter. Aí sim, a proporção de dois para um, a cada duas moléculas de álcool que se desidratam, eu formo um éter. Tranquilidade? Vem! Então, pessoal, o lance é o seguinte, eu peguei duas moléculas de etanol aqui, show? Então, qual vai ser o produto formado? É toxetano, assim, bom, na lata. Caraca, como assim é toxetano, monstrão? O que aconteceu aí? Se liga, você vai pegar as duas moléculas de etanol, o que, que vai acontecer? Galera, se é desidratação, eu tenho que formar água de algum jeito. Como é que eu vou formar água aqui? Eu pego a hidroxila de qual dos dois? Tanto faz, você que escolhe. De um e o hidrogênio do outro, HOH. HOH formou o quê? H2O, certo? Podia ter sido a hidroxila desse com um H desse, tanto faz, beleza? E agora, o que, que rola? Pessoal, esse oxigênio aqui vai se ligar a esse carbono de cá. Então, o que a gente vai ter de produto final? Vou até fazer uma pequena numeração aqui para ficar mais didático. 1, 2, 3, 4. Só para ficar mais didático para você. E o oxigênio aqui. Então vai ficar assim, ó, o carbono 1 um e o 2, 1, 2, ligado no oxigênio. A numeração é apenas para fins didáticos. 3, 4. Não tô numerando nada de IUPAC aqui, tô só te mostrando quais são os carbonos aqui, 1 um e 2, ó, 1, 2, 3 e 4. 3 e quatro. Tudo bem? Mais, claro, a molécula de água que se forma na desidratação. Tranquilo? Então o produto final está aqui, já coloquei, né? Um, dois, vai ser o etoxi etano mais H2O. H2O a gente pode enxergar com H. OH. Fala aí. Tranquilaço, né? Beleza? Bom, vou sair da reta aqui para você poder tirar o seu print. Manda ver. Printa aí. E aí, printou? Beleza! Galera, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de se inscrever lá no meu canal também, o Química do Monstro. Seguir a gente no Instagram, @bioexplica e o meu, arroba Mostrando a Química. Até o Instagram do Kennedy também, arroba Professor Kennedy. A gente tá sempre lá, trocando mensagem com vocês, tá desanimado, tá desmotivado, vem, manda mensagem pra gente, troca uma ideia, a gente sempre vai ter um conselho, uma, uma palmada de resposta para te levantar, te botar no caminho de novo, rumo ao seu objetivo, sempre...